Oh, ah. posso pagar aquela é, encomenda pode... de mais um colete com um colete? Pode fazer a mãozinha aí, por favor? Com toda certeza. É, é pra sua segurança, pra mim. Que nós, isso? Tá? Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou te explicar. Pra você é sequestrado. Ah, não. Ah não. não. ah, não. Não, não, não, aqui, não. Eu vou, aqui, aqui. eu vou dormir. Eu vou dormir. Ah, não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não. Não, eu vou te explicar, mano. Eu, eu vou te explicar, vou Vem cá, maninho, vem cá. Não, vem cá ah, não. A gente vai não explicar pra vocês. É pro seu bem e pro nós. Ah não, velho. Não. É pra gente não perder mais arma, tá? É, nem você morrer, <risos> e Nem você morrer. <risos> eu não quero dar um o fuzil. <risos> ah, velho, eu não tô acreditando numa lá, coisa dessa. É pro seu bem, maninho. Né? E pro nosso também. É questão de segurança pública e nacional. Entra ali, entra ali. Entra ali como ah, é, é que o seguinte acho que é que Elise deu deu merda com o Jeremias aí tá ligado atiraram no pneu dele ligou uh -huh. aqui mandei para casa do caralho uh -huh. então provavelmente ele tá puto na pista aí tá ligado uh -huh. então para então para então, evitar que, que alguém seja sequestrado tá ligado? alguém, alguém você alguém você tá ligado a gente vai te trancar aqui dentro do, do, da casa da, do, de reunião, tá ligado? Não <risos> tô gostando. Pra, Se você pra foi, pro seu bem, cara. Pro seu bem, cara. Pra você não ser feito. Ô, gente, desalgemou. Eu já durmo ali ligeiro, hein? <risos> Falando <risos> sério. Já durmo aqui ligeiro. Sério mesmo. Oh, você vai mesmo? Vou você mesmo. Que trancadinho não. aqui tem. Que só que Deus avisar o Big Jay, coitado. Não, você não vai sair pra Não, real, eu não mesmo. vou, não vou, não vou. Juro que não. Já... Então pode desalgemar, pode desalgemar. Tá, eu vou pegar lá a chave. então. Não pegou nem a chave. É que a intenção não era é desalgemar, né? Nossa, o Gordão é, acabou que... de mandar Desisto de tacar a Acontece loja Quando né? eu cheguei no posto, a bomba de combustível explodiu Mano, vou dormir É, mas a gente não quer ninguém morto, não, ah, não <risos> A gente tem que, porra, hoje é mal otários, né Eu vou, é. só, eu vou ligar não, pro Big tá falando mal. que eu fui sequestrado Pera aí hum. <coughs> Nossa senhora Olícia, a chave da gargoyia aqui. Não, não, não. Deixa eu aí. Trancado. Eu te dei a chave da gargoia, não. Você vai dormir? Vou, vovô. Ó, eu a gargoia do MK tá ali no esgoto. É brincadeira, tá? Não leva a mão, não. Não, eu sei. Ô, Bing e J, fui sequestrado pelos é meus amigos aqui. Pagar a meta lá do fundo, E eu tô trancado aqui no, na sala porque eles estão com medo que eu seja sequestrado pelos vagos. Aí eles me algemaram e me botaram na sala aqui. Na estourada do Mickey. Nossa, que Ó <risos> oh, você, cadê você? Big? Eu tô... Ixi, eu tô longe. Tá longe, né? Aham. Uhum. Tá, eu vou aproveitar e vou dormir aqui na sala. É, tchapomba. É. É. Ah, eu dei a chave da moto aí. Amanhã nós tenta de novo com ca... a motinha. Eu acho que a gente consegue, viu? Então tá bom. Tá bom. Falou, Bing. Beijo. Falou. Tchau.